Olá, bem-vinda a mais uma edição do Life Hacker Talks, são conversas com pessoas inspiradoras que reinventaram a sua carreira para viver com mais qualidade de vida. E a convidada de hoje é a Morena Lopes, a fundadora do projeto Combi da Poesia, e foi um bate-papo muito gostoso. Nós falamos sobre arte, falamos sobre multipotencialidades, e a Morena trouxe o poder da poesia de maneira mais acessível falou sobre como devemos hoje reinventar a nossa educação, trazendo mais leveza, mais arte, mais liberdade para tudo que a gente vem construindo aí. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse bate-papo vai ser muito inspirador para você. Você vai aprender bastante com a experiência de vida dela, mas, acima de tudo, com essa coragem que ela trouxe de enfrentar o mundo e abraçar a sua potencialidade aí como artista e empreendedora. Mas antes de ir para a conversa, se inscreva no canal, ative as notificações e assine o podcast para não perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro talk. Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks. Hoje eu tenho a honra de estar com Morena Lopes. Morena, obrigada pela sua presença aqui, hein? Obrigada a você, Ian, pelo convite. Acompanhando agora. Tamo junto aí, a gente se encontrou pelas, pelas, pelos directs do, do Instagram e a Morena foi compartilhando um pouquinho do seu projeto, achei super interessante mas antes de falar do projeto em si, gostaria de perguntar quais são as suas paixões hoje na vida? Bom, é, primeiro, olá a todos que estão nos ouvindo, né? uma honra estar tá com esse inventor que está trazendo muitos conteúdos de valor aqui para a comunidade online Realmente diferenciado, gratidão, por estar aqui nesse espaço, diferenciado também. E, bom, uma das minhas paixões, assim, é, além né, da, das pessoas, né, do ser humano, das pessoas que eu amo, né, eu tenho uma paixão muito grande pelo ser humano, acho que é uma das minhas paixões, mas fiquei pensando, por estar acompanhando seus podcasts, fiquei pensando, assim, uma das minhas maiores paixões, assim, é o conhecimento. Eu sou uma apaixonada pelo conhecimento, assim, isso é... É o meu norte, né? o meu guia, minha estrela guia. Assim. Muito bom. Eu, eu, a gente compartilha disso. Acho que o conhecimento é algo que, que é infinito. Então, logo quando a gente é apaixonado por algo que não tem limite, a gente tem a caminhada toda aí para explorar né? novas portas. Bom, Agora, quando uma mãe de amigo seu te encontra na rua, depois de te encontrar, sei lá, 20 anos aí, e pergunta o que você está fazendo da vida, o que você responde para ela? <risos> eu vou eu vou falar como algum, algumas pessoas aqui nesse tal que falam sou primeiro de tia, né? ontem encontrei inclusive a mãe de uma amiga, a tia perguntou o que eu estava fazendo e eu hoje tia, eu estaria com, estaria falando, que eu sou com uma combi de poesia, levando poesia nas escolas, levando poesia nas feiras, levando poesia nas ruas e poesia da língua portuguesa, né? e música brasileira, trazendo muito da cultura popular brasileira de uma forma também é, reinventada, né? Trazendo para o hoje coisas do passado e fusionando com momentos do presente. E essa é a minha minha bandeira hoje, a poesia e a cultura brasileira. Muito bom, muito bom. Agora, imagina que para você chegar nesse projeto, você foi se descobrindo ao longo de vários anos, você foi se reinventando, você foi pegando pecinhas né da, da sua história aí. E construindo esse, esse novo ciclo agora, me fala um pouquinho das suas multipotencialidades. Porque eu sei que você tem, abraça várias, várias facetas da arte, né? Então me conta um pouquinho aí de como que foi a construção dessa desse projeto. é bem legal. É, eu acho que assim a primeira coisa, eu acho que assim, a Rafa Capai também tem me ajudado a entender, né? isso é que a gente nós somos multipotenciais, né? Existem pessoas que são multipotenciais e eu acredito que somos todos, né? Daí é uma, uma visão como ator, né? Que eu tenho como atriz. É a minha formação, né? Eu comecei no balé, depois eu fui para a dança do ventre, que eu sou professora. Mas foi o teatro que abarcou, assim, o meu ser, né? A minha complexidade como ser humano, né? E eu fui para o teatro na busca de desenvolver as minhas potencialidades do canto e da dança. Né? Então eu queria dançar, eu queria cantar, e eu falei, ah, vou para o teatro. Só que o teatro é uma outra arte. E é uma arte extremamente. É... Ela, ela olha realmente para o ser humano em todas as suas camadas. né Então, no teatro, eu também que já trabalhava o autoconhecimento, já fazia yoga, daí comecei a fazer uma formação também paralela ao teatro, né? de yoga, de pássia e yoga, mais precisamente é, Então, eu vi assim que o teatro ele nos traz, na verdade, reflexões muito profundas sobre as nossas multipotencialidades. Né? Nós somos atores, atuadores, como é nós aqui para ver fala que foi o grupo onde eu iniciei meus estudos no teatro em Porto Alegre, e, e é isso, assim, você, você é um, um cidadão, né? Então você tem várias pessoas, né? Você, em cada lugar, em cada situação, em cada contexto, eu gosto muito dessa palavra que você usa, em cada contexto, você está. É, uma persona, né? uma, uma faceta da sua personalidade está tá tendo que, que se expressar, né? E a gente tomar consciência dessas facetas, é, curar né? Essas, as, os limites ou as as questões, dessas personalidades, né, porque a gente também aprende a defender as pessoas, independentes de quem sejam, né? no teatro. Então, isso tudo é, foi me constituindo como ser humano, né, então eu vi que eu não só cantava, não só dançava, como eu atuava, e eu pensava enquanto indivíduo dentro de uma sociedade, né? mesmo que a educação formal não me trouxesse essa reflexão, essa postura, né, porque dentro de uma escola, né, né? O, o ato de estar ali sentado, a gente está o tempo inteiro recebendo, né, quando eu fui para a sala de ensaio, para a sala de teatro, né, junto com o Arnois daqui outra vez, eu estava com mestres do teatro, né, de mais de 30 anos de história, olhando para mim nos olhos e perguntando para mim o que, que eu pensava daquela cena. O que, que eu, ali de 17 anos, nunca vivido quase nada ainda, pensava de determinada situação, né, pelo pela minha percepção de vida, de, de, de ética, de, de uh, relacionamento, de sentimento, né nada teorizado apenas a relação né o que está ali que ninguém consegue explicar a real tem uma coisa no meu espetáculo que eu brinco né que é assim levanta a mão aqui quem é que sabe quem é que sabe levanta a mão né porque a gente tem muita coisa né, que a gente vai para a escola para saber não a gente está na vida para saber a gente está o tempo inteiro aprendendo se tu quiser tu aprende é, desde da, da, da pessoa ultrapassando na rua, a, a pessoa que vai ser um sul, a pessoa que você está o tempo inteiro se educando e educando. né? Que aí tá. A gente também ficar passivo na educação, a gente também se exime da nossa responsabilidade, do que nós dissemos, do que nós fazemos, do que nós pensamos. né? Então, eu sinto que tudo isso foi me constituindo é, de uma forma que, para o teatro, que até a dança e, e o canto foram ficando um pouco assim, a ser visto. Do teatro. né? E aí, é, em São Paulo, nessa loucura, eu morei oito anos em São Paulo, para contextualizar o pessoal aí, de Porto Alegre, morei um ano no Rio, é, pra, até assim, foi meio que um ano sabático, depois do, do cursinho, né, do terceirão, e aí eu falei, não, eu queria muito fazer a né? família, é tudo funcionário público e tal, e, né, meu Deus, né, isso é sinônimo de fracasso, assim, eu, né, primo pobre da família, né, nem a poesia, né. Mas é isso, eu falei, cara, é, é o que eu quero fazer, né, foi, foi esse ano que eu consegui ter coragem de assumir para mim mesma, né, que eu falei, não, eu quero, sempre dancei, sempre cantei né, e, e quero me desenvolver como, como artista, né, como é, uma pessoa uh, dessas uh, multipotentialidades aí, que na verdade são um mistério, né, como que, para onde vai também, né, esse conhecimento, um conhecimento humano, né, muito profundo. E eu tive a sorte, assim, a sorte, para claro, a dedicação de, e quando eu fui para São Paulo eu estudei com umas, além de ter passado pelo Enóis que é um meu grupo de coração assim, é minha referência número um, assim, porque que eles estão extremamente politizados e pensam uh, no teatro totalmente vinculado à formação do cidadão, né? Então assim o Enóis foi realmente a minha referência número um, né? Por essa questão de me trazer o sentido do teatro, para mim assim eles me, me trouxeram realmente o caminho, né? Só que é isso, né? Quando você entra, por exemplo, daí eu fui fazer CPT com Antônio Esfilho e depois eu fui fazer Escola de Arte Dramática na USP, né? Que tem também todo um histórico é, de um teatro mais uh, textocentrista e elitizado, né? Então, eu tive um choque cultural muito grande, né? Dentro dessas duas instituições, inclusive mais da IAD, porque eu fiquei mais tempo na IAD, né? Fiquei quase quatro, fiquei quatro anos, né? Não cheguei a me formar né? no curso técnico, mas fui até o máximo que eu consegui, né? E aprendi pra caramba e sou apaixonada por ambas as escolas, assim, me ensinaram muito. E uma das coisas que eu de muito grande na EAD, que ficou, né, que foi a minha marca para o meu trabalho da Conva de Poesia, é a questão é, que no teatro da EAD a gente trabalha muito a voz, a palavra e o texto poético. Então, assim, eu cantei muito como atriz, assim descobri várias coisas lá. A gente tinha aula de fonodiólogos, né, para ator. É, foram assim anos intensos, assim das seis da tarde até as 11 da noite, oficial, todos os dias da semana, de trabalho de corpo, de trabalho de voz, de trabalho de canto, de trabalho de texto. Né, durante pô, e, e, Essa foi a minha rotina durante, sei lá, uns 15 anos. Né, tipo Todos os Caramba. dias trabalhar o corpo, a voz, o estado de presença, né, o estado do ator, é, ler muito texto poético em voz alta. Né, e, e aí vai ficando no Winchester ali, vai ficando arquivado. Assim. Daqui a pouco você tá falando uma coisa e ele fala uma frase de não sei quem, uma frase de não sei quem. É muito louco, assim. E isso é entre os atores também, é muito gostoso. Tenho muita saudade, né? Porque, para quem tá ouvindo agora, eu tô em Floripa, né? Eu fui mãe, né? Há quatro anos atrás eu tive meu filho, Caetano, meu bebê. E aí a minha vida já deu uma outra virada. E aí eu tô numa cidade que não tem tanta... Uh, cultura, investimento, pessoas mesmo discutindo arte né, e teatro, principalmente, como em São Paulo, né? Nem se compara. É, e aí, assim, através desse contato com a palavra, mais precisamente com a Isabel Sete, que é um, um marco na escola de arte dramática, essa mulher, ela traz realmente uma uma consciência para a palavra, para tudo que é dito, né? que muda é o antes e o depois da sua vida, da Isabel. E aí, a partir desse desse contato com a Bel, eu vi um espetáculo da Elisa Lucinda, um monólogo de três horas, no Jaraguá até, assim, eu nem frequentava o Jaraguá na época, assim, né? e aí, de repente, eu vi aquele espetáculo, os amigos já tinham ido mais de seis vezes, eu falava, ah, vou assistir, né? E simplesmente, assim, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero falar poesia, eu quero cantar, quero contar história, quero... o tato da Elisa Lucinda com o público, né, que também é muito diferente do que a gente está acostumado no teatro, na caixa preta Você né, vai no teatro, o ator nem fala com você ou, ou é uma né, a quarta parede ou ele dá, até dá o texto para você, mas tem ali um mito ainda né, e a Elisa Lucindo ela quebra o mito ela sou eu mesma eu estou aqui falando essa poesia, você chora você ri comigo, eu choro e rio com você, mas sou eu né, e esse tamanho, né, que fica ali aquele tamanho, né, é na vida também, né, então a vida e a arte começam a, a realmente virar um fio cada vez mais tênue. Né? E aí, isso me encantou. E aí, eu fui levando cada vez mais essa, essa questão da criatividade, da arte para a vida. E aí, culminou na Kombi, que é agora oh, o presente. Que delícia ouvir essa história. Muito, muito bom. Obrigado por compartilhar. E te ouvindo, deu para perceber que foi um, uma reinvenção quando você assumiu. né? Agora eu sou atriz, agora eu sou artista que foi algo que você brigou, talvez, durante um tempo, em função dos julgamentos da família, em função dos amigos, em função do contexto que você estava inserida. Como é que foi esse processo e quando que você realmente virou a chave e falou, não, agora eu vou me dedicar 100% da minha arte? Eu estava no e tava estava fazendo né, uma formação de atores de um ano, assim, e aquela pressão social de faculdade, né, eu estava fazendo um curso técnico, e eu não sabia o que eu queria fazer na faculdade, porque eu faria qualquer coisa, eu faria geografia, eu faria filosofia, eu faria qualquer coisa. Eu sou apaixonada pelo ser humano, pelo conhecimento, né? E aí aquilo era uma tortura muito grande, assim, muito grande. para quem tá aí nessa época de vestibular, gente, o mundo é muito maior e nós somos infinitos, né? Tem muita coisa ainda para a gente criar. E, e aí eu tava numa, numa angústia, assim. Aí eu fui para essa, essa viagem sendo sabático. Aí quando na, na minha volta, eu voltei para nós de novo. Eles fizeram uma audição e aí eu fiz um teatro de rua com eles mais um tempo. E aí eu falei, aí eu estava lendo um livro do Osho na época e aí tinha uma frase. Eu acho, se eu não me engano, até era da criatividade. Aqui, ó, a criatividade liberando a força interior. Estou com ele aqui até na pertinho. Maravilhoso esse livro, Bíblia. E aí eu tinha uma frase no livro que dizia assim. O sentido da vida é você quem cria. Eu falei, cara, então eu sou artista, cara, eu gosto de fazer isso, Essa, se, né? Eu vou morrer amanhã, né? Se a vida, a vida é minha, se sou eu que invento tudo, a parada, então eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou me desenvolver o máximo das minhas potencialidades criativas, que eu, que eu acredito que isso nos traz uma riqueza uma felicidade que o mundo pode estar desabando, e tu canta uma canção e tu te renova, e tu dança uma música e tu te renova, e aí e tu consegue te renovar muitas vezes, por conta da arte que tu, que tu tá conseguindo é, trazer à tona, né, de fato. e e aí foi ali, aí eu falei, não, eu sou atriz, aí eu comecei a consumir livros, assim, como nunca, assim, todos os e todos os, os Chekhov, tudo, daí eu comecei realmente, assim, a encarar profissionalmente, né, e aí tu começa a, a realmente organizar os seus estu estudos, é, é, colocar os objetivos, aí eu fui para a escola de arte dramática, por acaso, aconteceu de eu entrar no centro de pesquisa teatral, foi uma história muito louca, mas isso é um outro, vai estava foi muito legal de como eu entrei no CPT, e aí, mas acabei ficando né de mas foi assim incrível eu chegar no primeiro ano de São Paulo conseguir estar nas duas escolas assim isso foi um baita presente assim como como iniciante aprendiz né muito e foi bom, esse né? O, o início aí da o martelo <risos> Mas teve bom. vários momentos que teve aquelas vontades enormes de a cada isso que é louco no cavatinha porque como a sociedade não não ainda não entende muito a sua importância né não vale não não entende o valor o valor é subjetivo né nós somos muito racionais né então Fica difícil de você vender esse produto tão, tão né? Sem Entendi, materialidade. tão né? intangível, exato. E aí, é, em muitos momentos, assim, que eu, eu tenho que dar um passo maior como profissional, né? Cada ano eu tento, né? Agora, sei lá, é a lei Rouanet, é a lei de incentivo, é, é cada dificuldade que você sente, assim, de transformar o seu intangível no concreto dá uma vontade de largar tudo. Gente, isso não é para mim, não pertenço a esse mundo, peraí. Aí eu falo, não, mas é só isso aqui, ó. Um mais um é dois e vamos lá, vamos botar no papelzinho, né, vamos escrever. Cara, isso é a vida do empreendedor, né? Eu lembro que a gente conversou um pouco sobre essa questão do artista, empreendedor, empreendedor, como que eu misturo tudo, como é que eu separo, se tem que separar ou não tem, porque é uma vida muito intensa. É uma vida onde você traz muito amor e paixão para tudo que você faz, porque o drive não é enriquecer, o, o gatilho né, que te leva para frente não é acumular mais dinheiro, como várias outras profissões aí que a galera acaba se, se limitando. Então, é, é um mundo muito apaixonado. E quando o mundo é apaixonado, o amor, ele é o, é o guia das ações, né? E o amor patos, né? É um amor patológico, que chega a ser de vez em quando, né? Então, tudo é muito intenso, tudo é muito... Né, é, visceral, né? Então, eu imagino que, que essa montanha roça seja é, algo diário. Eu queria saber o que, que você é, faz em termos de, de comportamentos, de técnicas, de práticas que te ajuda a te trazer para o equilíbrio emocional, com uma inteligência emocional para seguir sempre em frente, apesar das dificuldades que vão aparecendo. Bom, não, não posso deixar de falar a minha cura, né? Minha conexão número um, né? que é a poesia, né? então a poesia ela tá para além das palavras ela tá na forma como a gente vê as coisas né o que está acontecendo né Por algum, querendo me passar uma lição um ensinamento então tudo tá conversando comigo eu converso com o mundo o mundo conversa comigo né então esse, esse é o olhar da poesia né você é, você não está acima de absolutamente nada ainda bem né você está integrado né? então esse sentimento de estar integrado também é um sentimento que eu trago muito do yoga, né, que eu, a minha primeira prática do yoga, assim, na, de fácil yoga, assim, na minha vida, foi uma coisa inesquecível, assim, o um momento que eu, para quem praticou já esse essa linha de yoga, o é um momento que você entra na salinha azul, né, uma, uma lâmpada toda azul, a sala toda azul, e você se coloca em Shiva Mudra, né, que é a, essa posição das mãos, né, no estado de concha, né, e você realmente se conecta com o, o sentimento do gesto, né, esse, esse cálice, esse estado de receptividade, de aquietamento, sabe, de você poder, assim, uou, né saber que tem um lugar ali que pode muito tá caindo, mas tem um lugar que é só seu, que tem o seu silêncio ali dentro, impenetrável. Né, e a partir dali é que você consegue se reenergizar, que você consegue olhar para as coisas de diferentes ângulos, porque tem o seu, tem o da outra, tem o da outra, né. Então eu sinto que o Yoga, e a poesia são os meus meus motores, né, primeiros, né, e a dança vem logo em seguida porque o yoga foi feito por um bailarino, né, Shiva era um bailarino, né, vamos pensar ele, um homem há 5 mil anos atrás, né, num, num mundo aí que se repensava também, enquanto viver as potencialidades, né, então, é, esse bailarino, né, o dançar, né, é uma comunicação que você opera também sem palavras, né? É só, é o puro sentimento. É como a música, né? É uma conversa do teu próprio corpo com a música. Então dançar também é uma coisa que, nossa, me, me trabalha muito, assim. Me, nossa, eu, eu recomendo muito, assim, gente. Tá, tá triste? Dança. Tá com raiva? Dança. Tá, tá feliz? Dança. Né? Dançar é, é libertador, assim mesmo. E a gente não tira tempo para dançar. Aí a gente, né? E aí é louco, porque a Kombi, esse meu projeto de poesia, às vezes as pessoas dizem, ah, que legal esse projeto, mas tipo assim, aonde que eu coloco? né <risos> E é como o Yoga também, ah, as pessoas também não têm tempo para praticar. né Mas aí se mas você, você não tem tempo né para a coisa que as coisas essenciais, você tem tempo para o quê? Uhum. Né? Essa pergunta, né? Eu lembro uma vez que eu, eu sigo a Mila Monteiro, que é super né do Yoga, na, nas redes, e uma mulher maravilhosa também. E ela fala muito, assim, num, num vídeo sobre o Yoga, ela diz assim, teve um dia que eu falei para mim mesma que eu merecia fazer Yoga. né? Então, assim, a gente lembrar que nós somos seres divinos, né? Lembrar que lembrar que tudo isso que a gente olha, o pôr do sol, que a gente acha incrível, o mar, né? os bichos, somos nós também. Né? Então, como esses seres divinos, eles merecem cuidar, desse corpo, né? Dessa alma, desse, dessas emoções, dessa mente, né? E aí, tá, aí é isso, aí é isso foi entrar na parte do empreendedorismo. Aí é organização, aí é, ter, aí é desenvolver mais um prazer, o prazer de se organizar, né? E aí eu, eu, a poesia também tá muito vinculada a isso, a arte tá muito vinculada a isso, e o yoga, que eu pratico, né? Que é de linhagem trântrica, também traz isso. E a vida precisa ser recheada de prazer. Né, o prazer, ele é um norte dentro da, da nossa materialidade. Então, sim, como que eu desenvolvo o prazer em me organizar? Né? Eu prazer em botar os post-its, fazer o um mapa das minhas ações. Eu, né, eu descobri né, fazer o meu bullet journal, né, e ali ticar, sei lá, fazer os meus risquinhos. Né? Como, como e qual, e aí vem a coisa mais difícil, né, que está sendo o meu processo de artista empreendedora, é descobrir quais são as ferramentas que mais te auxiliam na tua organização e menos te atrapalham. Porque tem organizações que te atrapalham também, então você Sem tem que dúvida. ser organizado né? e objetivo. Né? Muito bom. Cara, animal. E se eu te perguntar, dentro dessa, dessa sua veia empreendedora, é, hoje em dia a gente acaba se deparando aí com uma indústria de muita acessibilidade, muita gente criando conteúdo, muito, muito, muito, muito, muito, E acaba que tem muita gente que vai pro lado do, do empreendedorismo da ilusão, do empreendedorismo do palco, falando que tudo é fácil, tudo vai ser atingível rapidamente, você venderá milhões com uma tal fórmula, tal. Como é que você se vê dentro desse universo? E quais são as ferramentas que você hoje vem, pra, vem escolhendo para se manter com foco no que importa, conseguir avançar de maneira autêntica e verdadeira com a sua arte e não ser engolida pelas fórmulas pré-determinadas e hoje você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo que a gente vem ouvindo aí bastante no mercado. Eu vou voltar para poesia, porque assim, a poesia, ela nos lembra que a palavra não foi feita para informar. Esse formato da internet, eu estou há quatro anos e eu pesquisando o meu canal, sobre o que eu quero falar, né? Há quatro anos. Como eu trabalho com voz, como eu trabalho com a palavra, para mim isso é uma coisa muito, muito, muito profunda. E eu tenho consumido muita coisa, pesquisado muita coisa, sempre com um olhar muito de pesquisadora de conteúdos. E saturou a palavra né, tem uma, uma frase do Manuel de Barros inclusive que ele fala né é, eu não nasci para informática eu nasci para invencionática só uso a palavra para compor os meus meuvilêns então eu tô sentindo que a palavra ela tá descascada, é muita informação e pouco conhecimento porque que é o conhecimento o conhecimento é prática a palavra né mitosa a palavra é a ação Então se a palavra ela não está uh, vinculada à ação. Então, assim, eu filtro e eu assim eu dou aval para cada cada invenção que as pessoas estão colocando em prática e dando certo. Eu acho é isso aí, tem que fazer. Mas, assim, o que está por trás? né que Eu acho que essa é a tua, a, o que tá está trazendo aqui, que é, tá, mas existe, existe a técnica, mas existe um ser humano por trás. Esse ser humano, qual é a estratégia que ele está desenvolvendo para chegar no, no ponto que ele quer? E qual é esse ponto? né? Então, assim, eu vejo que o fato de você é, ter um excesso de, de coisas, isso acaba uh, uh, cegando a tua visão, você acaba não conseguindo absorver mais. Eu, hoje, o que eu mais assisto, por exemplo, aparece no meu feed do Instagram, é dança, yoga. E mesmo no yoga, por exemplo, eu nunca vi, por exemplo, técnicas de respiração. Então quando você, porque é uma das coisas até que eu estava pensando muito forte em começar a compartilhar, porque eu tenho eu tenho uma gama de técnicas de respiração, eu falo gente como é que ninguém está fazendo isso, né? Porque precisa, porque precisa ir para ação, né? Hoje hoje eu vejo assim vamos praticar, né? Vamos vamos respirar juntos, vamos nos organizar juntos. Outra, outra é, coisa o Instagram né, pessoas que eu sigo, pessoas de organização. Né, que na prática vão mostrando como se organizar, como efetuar um processo de organização, né, diferente, né, que funcionou para ela, né? Então tudo que é pautado na ação dentro do Instagram é o que está me me chamando, porque eu acredito assim, para eu desenvolver qualquer potencialidade minha, não vai adiantar ficar na frente de uma tela sentada. Nunca foi assim, né? E nem e até vou te falar, eu amo os livros, né? Imagina os livros são conversas que a gente tem com pessoas que até já se foram, né? E que a gente tem a oportunidade também de ficar ali numa escuta muito mais concentrada, né? Silenciosa, receptiva. Mas o, a troca humana, a conversa, né? Por que, que a gente ainda paga professores, paga instrutores, paga mentores? Porque a troca, como aquela pessoa, ela, ela elaborou aquele conhecimento com a história dela, e ela vai passar aquilo para você numa respiração e os exemplos que ela vai usar, né? Então isso tudo, para mim, é o futuro da internet. Para mim, é a gente, nós estarmos juntos, se desenvolvendo. Bom, Praticamente. É. É Praticamente. O que eu reforça apenas aquela aquela escada de sabedoria, né? Que tem a sabedoria lida e ouvida, que é a sabedoria superficial que é a sabedoria inte intelectualizada, que é a sabedoria onde você traz para o seu contexto e você começa a aplicar no seu dia a dia, é, em termos de o que que vai funcionar para mim, o que que não vai funcionar, mas a verdadeira sabedoria só vem com a prática e a vivência mesmo. Né? E isso acaba que poucas pessoas têm se legitimizado de verdade e têm trazido as suas experiências de maneira vulnerável, têm é, compartilhado erros, acertos de uma maneira bem transparente, porque acaba que os feeds só são o filtro das coisas positivas, da vida perfeita, e, e conseguir identificar essas pessoas tem sido cada dia mais né, desafiador né, nessa jornada. Agora, dentro dessa pegada, me, me fala se você pudesse dar uma respirada, dar um passo para trás e pensar em qual o grande problema que você está resolvendo no mundo, o que você diria hoje? a educação, a educação, a cultura. Eu acho que nós estamos criando uma nova cultura respeitando, respeitando as nossas ancestralidades, os nossos ancestrais. Eu acho que a educação precisa se reinventar para que a gente possa realmente, realmente. E a educação é isso. Ela não está dentro de uma caixa preta do teatro ou uma caixa escolar, ela está aqui agora, a educação tá aqui, eu crescendo ser do só de poder expressar, de ter alguém que quer saber sobre a minha trajetória, eu cresço imensamente ao compartilhar contigo. Bom. E cada pergunta que você me traz é um novo, um novo céu que se abre a partir de uma nova visão a respeito da minha própria jornada. Então isso é essa é a educação que eu estou propondo para o mundo de forma singela. A poesia vai pelas beiradas, vai, onde, onde vai pelas pressas, né? Ela vai, vai adentrando. E se você pudesse dar uma um bom conselho para uma pessoa que sente que tem esse esse chamado artístico, mas que por tudo que você já vivenciou e por todas as expressões, que a gente acaba tendo aí da sociedade, pais, familiares, amigos. O que você diria para essa pessoa aí, seja a idade que ela tenha, né? seus 18 anos, prestes a entrar numa faculdade de advocacia, porque o pai é juiz, seja aos 30 anos, depois já ter vivido 10 anos aí de trabalho, seja aos 60 anos. O que você diria para essa pessoa que sente que tem uma vozinha lá dentro chamando, mas que ela ainda não desenvolveu a coragem para segui-la? Cara, eu vou te falar uma coisa que eu descobri há muito pouco tempo. O artista independente, ele sempre foi um empreendedor criativo. O artista que se produz, que está na sua casa gravando as suas músicas, não só tocando o seu instrumento, mas ele está fazendo a base, ele está masterizando, ele está... Ele é um empreendedor. Então, assim, eu diria, não desista, né, que é o que poucos vão realmente... Realmente, na ação, na ação, não na palavra, vão estar ao seu lado. As, muitas vezes, ninguém, vai ser só a tua vozinha lá dentro, dizendo, não desiste, caraca, agora você não vai desistir, não. Então, se agarrar a essa vozinha aí, e estudar empreendedorismo, estudar empreendedorismo, porque o artista independente, ele é um empreendedor. E empreender, eu tive uma sacada esse tempo também, eu tô trabalhando com as mulheres, assim um, um grupo, Secreto, super especial e, <risos> e a gente eu descobri com elas que empreendedorismo é é posso errado tá aí ó, mas assim é o que eu captei empreendedorismo é comunicação porque nós precisamos nos relacionar e a comunicação ela é uma ponte o, o chakra da garganta tem um desenho uma vez numa escola que eu dava aula que tinha Todos os chakras assim, com um símbolo, né? E o símbolo da, da garganta, do chakra, é, da, da laringe, era uma ponte, uma ponte de pedra. E eu fiquei olhando um dia para aquela ponte e falei, gente, mas o que que essa ponte está fazendo no chakra cardíaco, né? no chakra laríngeo? E aí eu falei, gente, claro, é a ponte de tudo. A criatividade, a comunicação, ela é a ponte da nossa mente, com o nosso coração e com as pessoas. E essa ponte, ela precisa ser criada pedrinha por pedrinha. Ela não era uma ponte qualquer, era uma ponte de pedra. né? Então, se comunique, se você é artista, busca a comunicação consigo mesmo, mas também busque a comunicação com o mundo. Eu acho que é isso, porque aí se dá a educação. Né? Estamos todos crescendo juntos. né? Não tem como um crescer sozinho lá, na ilha deserta. né? Então, seria esse o conselho. Meu <risos> Agora eu vou te perguntar: quais os maiores medos que você já superou aí nesses últimos anos? Uau! Acho que um dos maiores, com certeza, é o medo de não dar conta. O medo de não dar conta é o medo de. é quando você se vê um povo gigante, né, com muitas coisas para lidar emocionalmente, porque isso que é o mais louco. Normalmente, quando a vida está também um caos fora alguma coisa muito forte aconteceu emocionalmente. A vida ela é um espelho direto, né? Então, é muito importante, por isso que às vezes eu penso assim, agora, né, esse ano, 2019 foi um ano caótico, pensei assim, gente, como é que as pessoas sobreviveram ao ano de 2019 sem o Yoga? Eu não sei. Se eu que estava praticando, passei por uns momentos assim, tipo, ufa, dei conta dessa, essa eu dei conta, né? então eu, e aí eu pensava, gente, alguém precisa fazer alguma coisa, Daí então quando eu vi teu conteúdo, assim, eu falei, cara, que bom que esse cara tá trazendo ação para dentro da internet, sabe, ação ali no, no, na essência, ação primordial, né, e porque eu sinto que é isso, assim, para que você seja, um, para que você possa se assim, empreender, outra coisa também que eu descobri muito do empreendedorismo, né, junto com a comunicação, eu não, no, no teatro, nas artes, a gente não chama isso de motivação, né, motivação, tudo para o empre empresário é motivação, e né, eu não entendia isso muito. E hoje eu entendo que a motivação é o que é para o artista a inspiração. Então você estar tá em contato com o que te inspira é o que vai te cultivar. Né? Então são coisas que eu tive que traduzir para a minha linguagem do mundo empresarial e daí foi começando a fazer cada vez mais sentido para mim. tá Bom, e aí a gente começar aí pro período aqui, que eu poderia ficar horas e horas com você, mas eu tô sentindo que, que agora seria o um bom momento de eu te perguntar o que que é a verdadeira riqueza na sua vida. Eu tinha pensado quando... quando na, na verdade, assim, esse foi o elo entre eu e você, né? Porque eu tava pensando, vibrando muito, assim. Eu tô num momento que... Eu tô num momento muito abundante da minha vida e ao mesmo tempo a minha conta tá, tipo, zerada, sabe? Mas eu tô, tipo, rica, só que eu tô no zero a zero, sabe? Eu tô, assim, morando com os meus pais, então, assim, eu tô é, financeiramente, estou tranquila, tô com meu filho perto dos avós, eu tô, e assim, tudo veio veio a mim, não por outras vias, sabe? Isso, num, num certo sentido, me incomodou muito, mas principalmente me fez refletir. Me fez refletir sobre o que é a riqueza eu tava numa, numa semana pensando muito assim sobre a riqueza, sobre o quanto as pessoas são a minha riqueza, o quanto o meu trabalho é a minha riqueza, o quanto dançar para mim, como eu danço, o que eu me dediquei para o meu conhecimento hoje é a minha riqueza. E aí eu tava pensando muito sobre isso, eu gostaria muito de compartilhar isso com as pessoas, inclusive, sabe, porque a técnica que você adquire, às vezes por anos de dança, anos de, de desenvolvimento ali de um corpo, de uma técnica, isso nunca ninguém vai tirar de ti e essa mesma técnica vai te tirar de situações que nem se tu tivesse a maior conta bancária do mundo essas situações vão te tirar, sabe? Então, essa riqueza do desenvolvimento humano de você ter a técnica da respiração, né, aquela já já dentro de você, né? Aquele o prazer, né, que eu falo, o prazer de respirar, o prazer de dançar, o prazer de te dar esse tempo, né? A consciência de se dar esse tempo. Né, que é como, assim como você coloca na sua agenda que você precisa ir no banco para pagar tal conta, você precisa colocar também no seu dia que você precisa ter um momento para você, para você dançar, para você fazer o seu yoga, para você respirar. Né. Então, para mim, aí, quando eu estava nessa reflexão, apareceu você no meu feed, né? eu falei, gente, realmente tem alguma coisa aí telepática, não é possível, não é possível, não é telepático, cara, porque eu estava pensando, eu não falei com ninguém, não, até falei, eu falei com a minha mãe, falei um dia que eu falei, falei, ir voz alta, <risos> falei sobre a riqueza, e aí você apareceu no meu feed, e aí eu falei, cara, olha só, esse cara tá falando exatamente sobre as coisas que eu tô pensando, e aí eu comecei a elaborar os conteúdos, literalmente, assim, podcast, tudo, assim, fui pro YouTube também, pra comer as carinhas das pessoas que estavam conversando, muito legal, e aí, e eu entendi esse conceito também, achei muito legal o conceito do hacker, né, do life hacker, né, de você colocar ali, Aquela pedra, né? Quem, quem já já escalou em pedra, já teve esse contato, né? com você achar o um lugarzinho certo para botar a mão, né? O prazer ali de você, pá, tá, encaixou, agora eu vou. É né, o prazer do encaixar, né? Como quebra-cabeça, eu encaixei, agora, agora eu consigo subir mais um pouquinho. Né, então não é uma coisa lá em cima, não é uma corda que vai te puxar, não é uma, é uma pedra, é uma ponte, né? Essa pedrinha que vai fazendo a ponte da comunicação. Então, e de dentro para fora, que é mais especial ainda, né? Então, eu, eu sinto, assim, que daí só para fechar, assim, essa, essa sua questão, daí, olhando muito para as minhas, minhas técnicas, né, olhando muito para essa minha riqueza que me salvou de muitas coisas pessoais, né, me sentindo muito rica, lá no âmago disso, quando eu ouvindo muito os seus podcasts e você perguntando, fazendo essa pergunta, eu fui ainda mais fundo me fazendo essa pergunta, e o que ficou lá dentro, e são as pessoas, quem te deu a vida, quem te... Falou coisas, te perguntou, te esteve te ouvindo ou esteve se abrindo para você, é, momentos especiais com pessoas. Então, são as pessoas, a minha. Que foi o meu motivo para ir para o teatro mesmo, para as artes. Na verdade, um artista, ele é apaixonado pela vida, pelo ser humano, com certeza. Muito boa a resposta. E é uma resposta que, que deu para assistir, que veio do fundo do seu coração, mas que já é, já é provado que a é grande. É, o grande motivo de felicidade das pessoas não é o dinheiro, não é status, não são títulos, mas sim as pessoas, né? Tem esse maior estudo sobre felicidade feito nos né, Estados Unidos, que foram 70, mais 70 anos estudando gerações e tiveram vários líderes desse estudo, né? Que as pessoas iam é, se renovando e, e no final, a simples conclusão, tem um TED Talk também falando dele, é legal é que a qualidade dos nossos relacionamentos ditam a nossa qualidade de felicidade. Né? Então, sem dúvida, faz muito sentido. E se eu te perguntar, para seguir na mesma pegada, o que, que é liberdade para você? Vou dar um, um oi aqui para Dá um oi. Olá, Olá, e aí? Olá. A mamãe já vai lá, tá? A mamãe vai responder mais uma perguntinha. Bom, liberdade, né? Eu vou ter que responder com uma poesia. Porque eu tenho a Kombi de poesia, eu sou uma cartomante poética, nesse nesse nessa combosa. Eu chego, a minha personagem né, é uma cartomante poética, sou eu mesma, mas né eu tenho uma, um baralho de cartas, e cada carta, porque isso também é uma outra coisa assim que eu indico muito, né a gente lidar com o acaso, lidar com a sincronicidade, ver o que é, o que é a sincronicidade está conversando com a gente, a gente acionar a sincronicidade. Né? Então eu sempre fui uma pessoa que usou alguns baralhos, algumas... E eu tenho um específico, né, que é o que me acompanha, que é o meu mesmo, que é o Cartas do Caminho Sagrado. As Cartas Xamânicas do Caminho Sagrado, de James Sands. E eu tenho mais de 20 anos, esse baralho, desde os meus 9 anos que a minha mãe me deu, esse baralho, me acompanha, né, para onde eu vou. Já tenho até dois dele, já, porque um já se rasgou tudo, até vou te mostrar. Tá muito, tá muito aqui na mão, então, esse é o velhinho. Legal. E aí você tira uma, uma carta, né, no meu baralho, daí como cartomante poética, a carta, é uma palavra. E uma das palavras é a liberdade. E, numa dessas, uh, e essa poesia que me remete a essa, a essa palavra é uma poesia autoral. Eu falo poetas, né, Mário Quintana, Goulart, Hilda Rios e tal, mas esse especificamente, tem dois poemas só nesse espetáculo que são meus, e um é esse, que é quando sai a palavra liberdade, e diz assim, eles não nos libertaram, é tudo uma grande mentira. Eles detêm as palavras de ordem, eles criaram estas linguagens: Coca-Cola, drogarias, medicinas, advocacias, policia, polis, prisão, neurociência, castração, máquinas, torturas, berço de religião, violências, mártires, capitalismo, estados, senadores, governadores e bispos. Soberania da burocracia. Nem direita, nem esquerda. Chega de hipocrisia. Poesia. Me liberta da escravidão. Faço rima e desconstruo. Renasço das cinzas que você me enterrou. Calo o que você quer que eu diga e mando para o inferno que você criou. Revelo com as palavras que você ocultou. Eu me sei jarro de barro, água corrente. Não podes comprar a minha alma, não podes vender minha calma. Sou pura fonte divina. Nossa liberdade é viver. Ser pelo simples prazer de ser. Ter um sentido seria nos amesquinhar. Canudos. Zumbi dos Palmares, Guarani, Tupi, Caioá, Sabiá, bem te vi a liberdade correndo livre, o pasto livre, os olhos dos homens livres, os olfatos dos homens livres, os ouvidos dos homens livres, os corpos dos homens livres, a sexualidade dos homens livres, o tempo dos homens livres. Se ser humano é o que está aí fora, então, eu preciso me reinventar. Porra! Uau! Que lindo! Nossa, nossa, muito, muito lindo. Obrigado, obrigado. Porra, foi inesperado. Eu nem ia fazer essa pergunta e olha que foi a pergunta mais, mais significativa. Obrigado, incrível, incrível. A poesia, ela pega pelas preças, né? É incrível. Quando a gente, quando a mente acha que está indo por um lado, a poesia vai para outro. Lindo, lindo. Nossa, emocionante. Obrigado, Morena. Muito, muito oh. especial. Uau! Então, depois dessa, eu nem sei <risos> mais o que perguntar. Maravilhoso. Ah, muito bom. Mas eu queria... Vamos vamos falar, então, para esse povo aí onde que a galera pode ter um pouco mais da Morena, um pouco mais da comédia de Poesia falando de que a galera pode se encontrar pelo mundo. Cara, eu tô no Combi de Poesia, no meu Instagram. Eu tenho um Instagram pessoal também meu, né? Que eu publico coisas da minha família, né? Meu dia a dia. Mas o Combi de Poesia é o do meu projeto atual, assim. Então, pode me procurar por lá. Também quem se interessa por dança. Eu tenho um perfil de dança que ainda está em construção. né, Tenho oficinas de voz e poesia que eu já ministrei durante três anos. Foi um curso desenvolvido por mim também. A partir desse espetáculo que já tem oito anos. Nós já apresentamos em SESC, já apresentamos em muitos lugares, aí, em teatros e queremos percorrer o mundo aí. Então, quem quiser também levar para os seus eventos, pode chamar, a gente vai, casamento, a gente vai, é um, uma coisa muito diferente, escolas. Estou super aberta realmente Levar a poesia para onde onde ela for bem aceita e, e, e convidada. Eu até quando ela também não foi bem aceita. A gente também tá, tá desporta. <risos> então é isso chega mais, chega mais e estou tô, tô querendo trocar aí com pessoas especiais que estão querendo também fazer a diferença. Então você, querido. Ian. Muito obrigado. Uma gratidão imensa assim. Mais uma vez quero aproveitar essa oportunidade para te agradecer, porque é, o que eu tenho visto na internet, o que você está fazendo é único. E eu estava realmente Atrás de algo assim, eu encontrei. Que bom, bom. Tenho certeza que as pessoas estão conectadas com essa todo esse, esse conhecimento que você está trazendo, elas vão vão ser atraídas como borboletas, mesmo, como abelhas no mel, assim, para fazer o néctar mesmo, para criar bom, o néctar. Que lindo, obrigado, Morena. Valeu, me senti honrado por essas palavras e. E tamo junto na jornada, valeu por compartilhar sua sabedoria, compartilhar sua história, muito inspiradora, tenho certeza que a galera curtiu bastante aqui também. Então, obrigado e até a próxima, hein? Um grande beijo, até. Tchau, tchau. Tchau. E aí, curtiu esse bate-papo com a Morena? Incrível, né? E essa resposta que ela deu sobre a pergunta do que é liberdade, cara, foi assim, fenomenal. Espero que você tenha se inspirado. Espero que você tenha aprendido como eu aprendi. Então, se você curte conversas como essa, dá uma olhada nas outras edições aqui do Life Hacker Talks, que eu venho entrevistando diversas pessoas que vêm se reinventando para viver com mais sentido, com mais liberdade, com mais qualidade. E, afinal, essas são as verdadeiras riquezas da vida. E se você está afim de se reinventar, dá uma olhada na descrição, porque eu venho propondo aí vários formatos de transformação, de cursos, de mentorias, que eu não tenho dúvida que vão te ajudar também na sua própria jornada. Beleza? Até a próxima!